Estamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo mais informações do setor policial para a gente. Albert, é com você. Pois é, Ana. Setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas, destacando agora para a Polícia Rodoviária Federal, que também apreendeu aí 1.246 celulares sem documentação fiscal. Isso aconteceu na tarde de ontem, Ana Cristina. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali na BR-262 quando abordaram aí um caminhão, e durante entrevista, né, em checagem aí dessa carga, a equipe de policiais encontrou aí diversas caixas de papelão né, soltas aí dentro desta carreta. E após abrirem aí as embalagens, os policiais encontraram aí grande quantidade de celulares da marca Xiaomi sem documentação fiscal. E aí os policiais questionaram, né? Perguntaram aí né, do condutor aonde que ele recebeu essa carga. Ele disse que recebeu a carga em Campo Grande e deveria entregá-la em uma cidade no interior aí do estado de São Paulo. Ele foi preso, viu? A carga e o caminhão foram encaminhados aí para a Polícia Judiciária, ficando aí à disposição. Portanto, foi presa essa grande quantidade aí de celulares sem nota fiscal, 1.246 pilotos. Aparelhos sem documentação fiscal na tarde de ontem na BR-262 aqui na nossa região.